Eyo, o niga de mess Eyo, mon niga de, e eu, de, de boc Você tava aqui na banda, ui yeah, Tempo de reira Ai, ah, O yeah. uh, niga tá querendo negar tropa, man. Temos uma ideia, mas o niga tá querendo ignorar que Quem? Quem? Vai ser gulhado, porra O niga se dá que veste Não pôs no gueto Não pôs a contrada, che Por que não? Eu sou curto na city Che, você é forte, Essa é matou, que vai ver, Vai ser gulhado Vai ser gulhado Em casa de gulha Gulho comigo, che Che, mon niga, tá zermado em que? Esse swag não tem nada a ver Tem bom clima pra criar uma ideia Nada de wow era vamos aquecer Tás ocupado, o ato vai descer Eu é quando que nós vamos conviver Sei que depois vais querer pausar Só que vai ser tarde, vamos te engolhar Vem com mais amigas, tô com todos niggas Agora tua tá vizinha, vem fazer a vaquinha Nada de agonia. pega na novinha Junta até tá a família, hoje é nosso dia Não atrapalha, moniga, vai Vou pra torrachos, a casa cai o Espírito Santo entra, temos a benção Do filho e do pai Não se deixe de mais quente, ninguém mais vê Fico mais esgulhado Agora quem não queima de O mamu tá aquecer Quês aparecer Se vai gastar vaquinha agora me viveu Qual é a ideia mani Tá esgulhado mamu já tá aquecer Quês aparecer Fica só Tá esgulhado Tá esgulhado Tá esgulhado lá Oi você que manda, vai magia nessa pista brada. Foi mais grave pra aumentar na maca. Hoje o Chile é mesmo aqui na banda. é muita drena, clima tá mudar, Eu sou cabonga e começou a estragar. Enquanto a vida vamos celebrar, nigga faz um selfie pra poder lembrar. dizesse que sou curto já é na city. Todos bora, traga Zara VIP. Agora queres passar com a nossa clique. Tô coregato, tá no Cafrique. E na por cima tás acompanhado. Tu os teus daqui vou te lá apenas com os manos É, noção, okay, tá okay, okay. Tá, eu que, que, o que, daí vim fazer que já okay, okay. é o que, o que Como Calma, assim, bia, como bia. assim bia. Fica Vou ficar calmo como você daquela cê. vez falou que nós não, somos não é uma like não. Tá nos uh, gulhaste só porque comenta Fica estamos somos brado, sabe aquele dia da agora, porque tem birra, porque tem birra, tem bomba no nosso Não mais quente, mic mais veste, mic mais sué Tá esgulhado Agora queres o que mais de, vamos tá aquecer, que desaparecer Tá esgulhado Se vai gastar vaquinha agora, quem viveu, vale a ideia maní Tá esgulhado já tá aquecer, quer desaparecer, fica só no meu. Tá esculhado, tá esculhado, tá esculhado, tá esculhado, tá esculhado. Daqui eu vou subir, vem nadar SLP na casa. Ecos, Jets, tá esgulhado, tá esgulhado, tá esgulhado.